conduzindo a corrente elétrica. Analisando essa próxima figura, é, está no seu material didático de apoio. Acredito que na terceira, Acredito, não. Na terceira aula tem o um material, a costeira completa é só fazer o download. Né? Se você não estiver conseguindo observar aí, e também eh, no YouTube, caso a definição esteja muito grande, vá lá em configurações e aumente a qualidade do, do vídeo. Né? Nesta aula aqui, eh, provavelmente ela esteja em 360, Chama ela para 1048 porque ela é elaborada em alta definição. Então vamos lá, conforme a figura conduzindo a corrente elétrica. Okay? Isso daí são alguns materiais que você vai pegar, vai separar e vai utilizar ele como condutor para saber se realmente ele conduz. Se vocês observarem, tem um parafuso ali. E aí esse parafuso está atrelado a um fio, um condutor elétrico que está desencapado justamente para fechar o contato. Então o que fizemos? Pegamos o parafuso interlaçamos ele nessa parte, desencapada do condutor, para saber se realmente naquela condição ali do condutor se há fluxo de corrente elétrica, ok? Mais um pouco entre os dois fios, né? após um parafuso, após o parafuso, eu tenho um outro filete de fio para conduzir diretamente, fazer o um teste, se aquele material está ali realmente é condutor ou se ele é isolante. Depois, mais à frente, falaremos sobre os semicondutores. Então o que está escrito? Aqui está uma outra experiência para ser tentada. Pegue mais um pedaço de fio e quaisquer objetos à sua volta. Conecte cada objeto à lâmpada e à bateria, conforme representado na figura. E observe se a lâmpada se acende. Se a lâmpada se acende, você pode, ou você está usando, um condutor de eletricidade. Ok? Você está conduzindo, então a lâmpada acenderá. A corrente pode fluir através de um condutor, de forma que o circuito fique completo. Se a lâmpada não acender, você está usando um isolante. Este não permitirá que a corrente flua ou que a corrente passe. Portanto, a lâmpada não irá se acender. Observando os objetos, eu tenho uma moeda, eu tenho uma borracha, um palito de fósforo, o um próprio parafuso em aço um pedaço de chocolate, um lápis, uma chave, uma escova de dentes, né? É, Leigamente falando, a moeda é condutora, a borracha não é, o fosforo não é, o chocolate não é, o parafuso é, o um lápis, caso você pegue a parte de carbono, né? Que ele tem ali a parte que a gente escreve, a ponta do lápis preto é de carbono, o carbono é um condutor, não é um excelente, mas é um condutor. A chave é de metal um condutor e a escova feita de plástico não é um condutor, ok? Então, para termos a ideia na prática do que é um condutor e de que não é um condutor, peço a todos que façam este pequeno teste ou essa pequena experiência, utilizando-se de um Acumulador elétrico, uma bateria, uma pilha, não vai fazer isso na tomada elétrica, porque com certeza você vai levar um pé no choque, pois você terá que usar as EPIs que o eletricista se utiliza. É, então pega uma, um, um gerador de corrente, de tensão elétrica aí, de baixa capacidade. Ok? Durante esse curso, vou estar sempre redefinindo e relembrando, relembrando aos alunos o que são os componentes. No caso aqui, estou reafirmando e relembrando a todos do que seja um condutor, popularmente chamado de fio elétrico, erroneamente, mas é um condutor. O condutor nada mais é do que um fio elétrico e é feito de um condutor, de um condutor, no caso aqui, de material cobre, eu posso ter vários tipos de material, mas como cobre ele tem muito da na natureza, ele é o mais usual, mais barato, economicamente falando, e ele é recoberto por um isolante, que é uma capa plástica, né? é um isolante plástico, o plástico não é um condutor, ele é um isolante. Placas de circuito impresso. A placa do circuito impresso é onde os componentes são soldados. Na maior parte dos equipamentos eletrônicos, os componentes para o circuito ou para os circuitos são distribuídos numa placa de circuito impresso, impressão. Esta placa é feita de uma substância geralmente fibra de vidro que não conduz corrente elétrica a placa tem trilhas de cobre para levar a corrente elétrica de um componente para o outro então não só de fibra de vidro essas placas são feitas né atualmente temos o fenolite que também é um bom isolante sobre ele sobre o finolite, sobre a fibra de vidro é dado um banho de cobre, uma fina camada de cobre. E construído através de ácido, né? você faz o desenho do de seu circuito. Eu vou estar fazendo essas demonstrações também através de vídeo, caso queira construir um circuito. Isto é feito muitas vezes em fontes de microscópios, em fontes de endoscópios e até de óticas, quando o sistema é muito difícil de você encontrar determinada placa fazemos esse tipo de adaptação ok? então este ácido, ele é corrosivo vai corroer apenas a parte que não está protegida ela é feita através de um desenho de uma caneta com né, uma tinta especial ao qual o ácido não corrói então, onde está o desenho desta caneta, ficará e a parte que não está desenhada ou não está coberta pela tinta desta caneta ou pincel, ela ficará corroída, formando assim as diversas trilhas de cobre, depois elaborada a perfuração para a inserção desses componentes eletroeletrônicos e em seguida, e em seguida a soldagem por solda de estanho. O chip. Conforme vocês observem aí a figura, né? Está representando ali uma ampliação da parte do chip. Ele está sobre uma caixa plástica para proteger o chip. E as vias feitas com circuitos depositados no silício. Nós vamos estar vendo que é o silício, né, é um dos componentes da tabela periódica dos elementos, e ele é um condutor em determinada situação, ou em determinado estado, o chip nada mais é do que um circuito, também um circuito impresso, porém do tamanho do, do dedo, né, da, da superfície do dedo bem pequenininho, ao qual cabem aí centenas, em algumas situações milhares de componentes eletroeletrônicos. Então vamos lá, o chip é um fragmento muito pequeno de silício que contém centenas, às vezes milhares de componentes microscópicos. Eles são conectados por vias que conduzem a corrente através do silício. O nome técnico do chip de silício é circuito integrado ou CI.